E aí rapaziadinha, beleza? Vim aqui pedir um minutinho da atenção dos senhores para falar de um dos nossos patrocinadores Alura Curso Online em Tecnologias Ah Marquinhos, o que, que é esse curso aí que você tá falando? Meu campeão, você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos para acessar lá na plataforma da Alura Lembrando mais uma vez que é online e você vai estar tá aprendendo sobre Programação, Front-End, Data Science, DevOps, UX Design e Mobile Sim Mobile. Aí você vai ter 10% de desconto para estudar na Alura através do nosso link, rapaziada. Vai estar tá nos ajudando e o site vai estar tá ajudando vocês, correto? Então não perca tempo para lançar a brabinha imediatamente aí e você estudar um pouquinho aí sobre os diversos cursos que tem lá na Alura. Link na descrição, rapaziada. Lance a brabinha imediatamente. Inveja, se liga, deixa eu até mandar pros caras aqui. Tem o Shinzao, Cled e Yoni, mano. Os caras vão entrar aqui 100%, mano. Vambora. Que isso, os caras só podem, mano. Olha que. Tiraram todas as wards, mano. Compensa fazer leandro nessa partida, Marquinhos? Compensa, mano. Só que eu não sei se eu vou fazer, velho. E aí, mano? Alguém aí que já jogou de Fiddle já fez essa leandro nele, velho? Eu confesso que eu nunca fiz leandro pro Fiddle, mas dá pra sentir que funciona, mano. Só que eu acho que. Eu acho que o meu Fiddle, velho, ele é muito dependente do Protobelt, tá ligado, velho? Eu uso muito o Protobelt pra, tá ligado? Chegar no cara ou fugir de alguma situação. Eu posso tomar Invade aqui, hein, velho? Vou ter que tomar cuidado. Ah, não. Tem uma ward aqui muito boa, mano. Quem que botou? A Mary botou essa wardzinha aqui. Que ward boa, mano. Que cara forte. Sim, é muito bom, mas é relativo. Depende. Então, o depende nessa partida vale a pena, a Liandre, mano. Porque lá tá tanque, né? Tipo, o Kled vai tancar, o Doutor Mundo, o Maokai. Até esse Shinzal builda bastante vida, tá ligado? Então a Liandre funciona, mano. Só que, mano, o dash do Protobelt é tão gostoso, mano. Eu acho que já tá automático na, na minha gameplay, tá ligado? Ó, oh, vamos isso aqui, ó. Ó. Oh. Tem blue up, tem blue up, bora, bora. É o meu sinal. Calma, nós perde isso aqui, se o Clad vier. Nós perdemos 100%, espero o espero espera o Tá sem flash. Nice, garoto. menino! Eu tenho medo desse boneco, mano. Mano, eu ainda fiz, fiz, eu fiz tudo certinho, mano. Como é que pode um boneco desse, velho? Mano, eu ainda fiz tudo certinho, mano. Alto ataque e dei flash com W pra poder coisar ele. Cara de sapato, mano, como é que um colégio pode fazer um negócio desse com aquele HP, mano? Como é que pode, né, mano? O cara tá com aquela vida ali, mas ele... Ah, ele tem duas vidas. Ah, ele tem dois negocinhos ainda. gado esse cara, hein, mano? Vai clinar pra ir lá pegar, morder a goiaba dele. Ele não fica esperto, não. Ô, que medo dessa botilha dos caras, mano. Fodeu, velho. Quero ver como é que nós vai matar esse mundão aqui no decorrer, viu, mano? Aliás, a gente tem Camille, né? Acho que tá, tão, tá suave. É, você é folgadinho, mas não tanto, viu, Clédão? É. Leandre, não, vai ter que ser protobelt mesmo, galera. Igual eu falei pra vocês, o meu playstyle de Fiddle sem protobelt, certeza que vai bugar, mano. Eu, eu, eu vou fazer uma play, eu vou falar, puta, se eu tivesse protobelt, tinha dado certo. Tô indo. Não sei se isso aqui vai dar bom não, mano, mas eu tô indo. Tô tranquilão, tô lazer, dia de baile é assim. A vida que o cara ficou aí, mano. Kenzo, o que você achou do 3x0 da Rensga ontem você esperava? Achei brabo, Gui. E esperava, mano. Tanto que quando a galera perguntou ontem quanto que eu achei que ia ficar, eu falei 3x1 Rensga. Só que foi logo 3x0, né, mano? Ah, mano, um bagulho que eu não entendi, mano. Por que que a... Sem querer tentar botar a culpa e tal no, no outro guerreiro, mas... Mas, mano, a Loud não tava com o meu Kiomid, aí entrou entrou o Enel do nada, tá ligado? Eu queria saber o porquê, véio. mano. O que rolou isso, velho? Vontade de apertar R nesse cara, mano, só que eu acho que eu prefiro Arauto. Trinta vai ter pressão, Não, ele não tem pressão, mas ele pode vir, né? Família tem pressão, é nosso isso aqui, mano. Provavelmente o dragão é deles. Já vamos cogitando aí, galera. Ah, onde usar esse Arauto, tá ligado? Sem querer esse carro, Fudeu, fudeu. Ou nós faz isso aqui logo ou fudeu, mano. Ou nós faz isso aqui logo ou fudeu, velho. Nossa, ainda bem que deu boa, mano. Dias, três dias virado. Que crime, mano. Que crime, tudo que eu tô presenciando aqui. Que creme, galera, mas assim, deu boa, vamos, deu, deu boa, deu boa, eu tinha cronômetro ainda, eu tava tranquilo, hein, mano Ai, mano, eu sei um bagulho que eu posso fazer esse jogo, velho Eu posso fazer abraço do maníaco de segundo item, galera, e eu não vou nem fazer zônias, tá ligado, velho É isso que eu vou fazer, ó, poucas, vambora Já que tá cheio de tanque lá, mano, é abraço do maníaco segundo item, mano Aí deixa as zonias pra terceiro item, nossa, eu vou ficar forte fazendo isso, mano Alguém dá uma visão pra nós aí que eu aperto um R, mano. Vou apertar um R, vai Foda-se. Resolvendo outra novinha. seu lugar. Que aguenta. Nossa, eu usei as zonas ainda. Caramba, mano. Esse dragão não foi garantido nosso, não, mano. Que porra é essa, velho? É pra que esses caras podem fazer isso, não? Eu vou matar o Maokai, mano, porque papo reto, o cara tá incomodando mais que qualquer outro, mano. Só de tacar essas plantinhas, o Maokai tá, tá sendo útil, mano. Vida da mãe, velho. Puta merda, que perigo foi essa Ward. Mano, será que Fiddle é counter de Maokai? Ou o Maokai é counter de Fiddle naquela situação, mano? Eu coloco o espantalho, aí ele perde a batatinha, mano Mas aí eu perco o espantalho, mano Acho que é o contrário, esse pá, mano Porque o Maokai tem a batatinha toda hora, mano Eu tenho espantalho, sei lá, demora, né? Acho que pensando no cooldown é melhor pro Maokai, mano Nesse quesito, né? Acho que eu vou nisso, hein, mano Ah, o bagulho do cara me revelou, mano Morri. Eu fiz isso que eu fiz aqui sem zonas, mano Então de fato não vai dar bom Trollamos, é, trolamos. Era melhor ter guivado isso aí, mano Mas tá bom, né? Tá bom, vamos reclamar não, senão piora Mas dá pra nós voltar, não tem mistério não Toma, toma Ajuda nós, Janinha, pelo amor de Deus Utei Os menos sem opção, solução é ir pra boca Nossa, se ano tiver ult fodeu, mano Tô aqui, mano, mas não sei se isso aqui dá boa, não. Abençoou, batei o meu. Agora o foco é sair vivo. Se eu vou sair, eu já não sei. Deus abençoou. É no tempo do Senhor. Será que tem dano, mano? Nice. Posso usar zonas aqui, mas eu não sei se vale muito a pena, não, velho. Dá pra dar uma sugada? Dá nada, mano. Os caras só me engoliu. famíliazinha famíliazinha é aí, dá pra dar. Mas tem que ser no talento, mano. Jogar a aqui, fodeu. Cheguei. Toma. Ah, toma essa sugada aí, ó. Nice. Acho que se eu tentar roubar e morrer, nós perde o jogo, mano. Só sai, só sai, só sai. Meu Deus, ainda gastei o um flash, mano. Caralho, o vai matar todo mundo, mano. Na humilda. Porra, era só eu ter givado, então. Olha lá, mano. Nós tá ganhando a teamfight mesmo de os caras de alma. Eu podia só ter givado, ó. É só bater no nexus. Eu seguro a base e os caras batem no nexus. GG, galera. É só focar o nexus.